essa pedra é ametista, uma amet... é drusa de ametista, é maravilhosa gente. Para que ela serve? Para tudo. Mas o objetivo principal é a transmutação. E também ela serve muito de proteção. Por exemplo, quando alguém tiver te ameaçando, quando você se sentir assim. Uh num estado de meio indefeso e você precisa dessa defensiva, você precisa se defender, não ficar na defensiva, mas se defender de alguma ameaça, ametista. Drusa de ametista, apesar de que qualquer cristal e pedra servem para tudo. tá? E nunca lave com sal. Não coloque a pedra no sol que você tira toda a memória dela. Ela não veio do sol, ela vem de água doce. Tá bom? Mas pode lavar no mar. Não tem o menor problema. É isso aí.